Olá, primeiramente queria agradecer as mensagens e comentários tá, do vídeo de ontem e fazer um esclarecimento, a camiseta que eu estava usando era do Pai Sandu, que é um time de futebol aqui do Pará, tá bom? É... Continuando a nossa série de presentes aos primeiriços, eu queria falar um pouco quando o bebê nasce. O Raiz, o meu filho de 7 anos, quando ele nasceu, ele nasceu com a cabeça totalmente ovalada, e azul, eu tinha certeza que era um extraterrestre, que ele tinha um grande problema, algum defeito. Fiquei muito triste, logo que ele nasceu, ao mesmo tempo que eu ficava contente de recebê-lo nas mãos, né? Porque foi um parto natural em casa. Passado um tempo, é claro que ele ficou normal, né? Porque a criança, gente, ela nasce com um crânio mole, exatamente que é para poder se amoldar à passagem do útero. Tá bom? para sair na vida. Então não se assustem quando vocês virem o bebê logo que ele sai da mamãe, tá bom? Ele provavelmente vai estar tá inchado e às vezes azul e deformado. Outra coisa na hora de mamar, na primeira noite, eu levei um susto, porque ele não mamava, eu falei, ah, pronto, essa criança tá, tá com problema, não vai conseguir mamar. Aí eu fiquei desesperado, por sorte, a mãe da, a mãe, da mãe do Raiz estava presente, ela falou, gente, a criança, falou uma coisa que para ela era óbvia, para mim não é, para mim não era, e para você provavelmente também não. A criança não nasce sabendo mamar. Muitas vezes ela precisa aprender. Tá? Então você, você põe o mamilo, põe o um peito pra ela, conversa com ela, vai estimulando os dois peitos, tá bom? E vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Amanhã tem mais.